Vamos introduzir as coordenadas polares. Na UF, vocês estão vendo isso agora em física matemática, ok? Vocês estão vendo isso agora em física matemática, mas, caso vocês ainda não tenham visto isso em física matemática, nós vamos, nós vamos ver rapidamente agora. Como é que a gente trata coordenadas polares? Nós temos um sistema de coordenadas aqui, que eu vou tomar em duas dimensões só, para a gente tratar o um movimento no plano. Se forem, três, se forem três coordenadas espaciais, aí a gente pode tratar em coordenadas esféricas ou coordenadas cilíndricas. Vai depender da simetria do, do problema que a gente estiver tratando. Mas um certo ponto... Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Um certo ponto P no espaço é representado, né, a posição dele, uma vez que eu de defini o meu sistema de coordenadas, ele é representado pelo vetor R e esse vetor R ele faz um certo ângulo, que eu vou chamar de φ, no plano. Tá? Eu posso, eu posso, posso decompor esse vetor, esse vetor em duas componentes, uma componente ao longo de y e uma componente, na verdade, não é f, né? é o vetor r. Esse aqui é r na direção y e esse, e esse vetor aqui é r na direção x, as componentes escalares. Do vetor. Quem que é a componente escalar na direção x? Ora, é módulo de R vezes cosseno do ângulo Φ. E a componente y é módulo de R vezes seno desse ângulo, desse ângulo Φ. Se eu pegar... Se eu pegar, chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2 e fizer 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, a gente vai ver que o que, que a gente tem? A gente tem rx ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, mais ry ao quadrado seno ao quadrado de φ. isso daqui é rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Quem que é esse cara daqui? É justamente o módulo ao quadrado o módulo ao quadrado do do vetor r, OK? Totalmente consistente com o que a gente já tem. E se eu fizer a equação 2 dividida pela equação 1. Bom, aí eu encontro, aí eu encontro uma relação, uma relação uh, entre uma, uma relação entre φ e rx e ry. Vamos ver o que, que dá. Se eu pegar esse cara daqui, então, módulo de R, módulo de R seno de φ, que é a equação 2. Seno de φ dividido por módulo de r cosseno de phi. Isso daqui vai me dar vai me dar justamente vai me dar justamente o quê? Vai me dar r y dividido por r x. Tá? É, então é r, dividir, dois, dividir a equação 2 pela equação 1, um, encontrar r y dividido por RX. Ora, esse cara aqui cancela com esse, e eu tenho que ry sobre rx é igual a tangente do ângulo Φ. Portanto, o meu ângulo Φ é definido pelo arco tangente de ry sobre rx. Ok? Uma relação útil para a gente ver... É o seguinte, né? qualquer vetor pode ser escrito como o módulo do vetor vezes o vetor unitário que aponta na direção do vetor. Então, eu sempre posso definir aqui um certo vetor unitário, R chapéu. Aqui, em, em, em preto bem, bem destacado, tem um vetor unitário aqui. OK? E eu posso também sempre escrever esse cara dizendo que r chapéu é o vetor r dividido pelo módulo dividido pelo módulo dele. Fica para vocês, fica para vocês mostrarem isso daqui como exercício para casa, tá bom?